acredita na existência dos pés grandes? Independente de sua resposta, o fato é que já existem muitas imagens da aparição dessas criaturas em várias florestas ocidentais. Aqui temos uma dessas imagens que foram registradas no Canadá, uma enorme criatura parece estar tentando se livrar do que parece ser uma armadilha presa em sua mão direita. De lua cheia, três irmãos saíram para caçar em uma floresta de Louisiana. Eles foram em busca de evidências de uma fera que foi alvo de relatos constantes na região. Fortemente armados, eles entraram na mata. Eles colocaram um gato com um isca no meio do mato para atrair a criatura. I A. I see What? Yeah! <tos> I, there was Infelizmente, A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. Tem Charlie. Mas nem tudo está perdido, pois agora eles são as iscas. já foi. Come on. Come on, Jimmy. Oh, What the fuck? Get out of the way! Get out of the fucking way. God. Get out. Oh. os olhos do lobo com os próprios dedos até furar o cérebro, mas o lobo conseguiu fugir e certamente se regenerou, já que o mesmo só morre com tiras de balas de prata. O que vocês verão agora é muito sério. Fixe os olhos nessas imagens registradas por câmeras acopladas em um telescópio de visão noturna. Ficou claro a diferença entre os objetos identificados e não identificados. O último executa manobras bruscas em alta velocidade que desafia a experiência humana e as leis da física. Será que são eles? apelidada de Stonehenge da América, as pedras guias da Geórgia são consideradas as leis da nova ordem mundial. Os princípios fundadores do governo mundial estão escritos nelas, sendo mais controverso a ordem de... 93% da atual, junto e a criação de um sistema judicial global. Bom, parece exagero, mas esse sistema praticamente já existe, a Organização das Nações Unidas. Você que entende de inglês, veja o que está escrito na capa deste jornal. Segundo eles, a forma de reduzir a população seria por meio de uma mundial forçada e trazer a fome ao mundo. O monumento em granito foi encomendado por Robert Christian em 1980, um pseudônimo por trás do qual se esconde um personagem provavelmente ligado aos círculos maçônicos. Dia 6 de julho, por volta das 4 horas da manhã, os moradores do condado de Albert, na Geórgia, souberam que o monumento de granito foi destruído por uma explosão. Um avião de pequeno porte sofre uma pane elétrica e para de funcionar em pleno voo, mas diferente de muitos aviões, este tinha um paraquedas acoplado o que garantiu a sobrevivência do piloto. Aqui temos imagens registradas em uma floresta na Indonésia. Uma criatura apavorante foi filmada escondida atrás da árvore.